Por fim chegou a hora de Andretti. A aliança com Cadillac é um firme mensagem de intenções à Fórmula 1. Olá, amigas e amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e, neste nosso novo vídeo, hablaremos do intento e do sonho de Andretti em ingressar à Fórmula 1. Mas antes de pedir, deixa o like a este vídeo, suscríbete a nosso canal e opina em comentários se si os americanos merecem formar parte da máxima categoria de automovilismo. Andretti intenta é o visto bueno da FIA para ingressar na Fórmula 1 e esta semana impactou ao anunciar uma aliança com General Motors. Para competir em Fórmula 1 bajo la marca Cadillac. Segundo Michael, a escuderia receberia eh, motores de outro fabricante, mas tanto Andretti como Cadillac forneceriam apoio técnico completo. E eh, as operações eh, ocorreriam em la sede de Andretti Global, que se está construindo em Indiana e se espera que eh, a operar em 2025. E, además, uma base em Europa ajudaria em essas operações. Se si a FIA, a Fórmula 1 e os outros equipos de la Grisha tinham objeções à entrada de Andretti, agora já não tem eh, sentido eh, opor-se a los americanos. Sempre se mostraram muito abertos à chegada de Audi e de Porsche, o que está bom. Bueno. Mas quando se trata de Andretti, sempre se ponem em defensiva. Algumas vozes como Stefano Domenicali, o chefe da Fórmula 1, Toto Wolff de Mercedes, Christian Horner de Red Bull e Federico Vasseur, que agora está em Ferrari, já se posicionaram em contra a chegada de Andretti ou, por lo menos, impuseram algumas restrições. Bem, o primeiro argumento eh, a favor de Andretti era a entrada em en ao mercado dos Estados Unidos, algo que Liberty Media prioriza. Seria um equipo 100% americano e com um piloto também americano, muito provavelmente Colton Herta, que hoje está em Indy. A primeira preocupação de os equipos que já estão em Grisha era se si Andretti teria suficiente dinheiro para chegar e permanecer en La Fórmula 1. A resposta de Michael e de seu grupo foi contundente: construindo uma sede super moderna em Fishers, en Indiana, com um custo de 200 milhões de dólares. Faltava então uma marca forte algo que a categoria deseja com os novos motores que se utilizarão a partir de 2026 foi precisamente isto o que levou a Total Wolff a diferenciar Audi de Andretti em seu discurso. Pero, agora já não falta mais. Me parece que o contorcionismo argumentativo en contra Andretti se põe cada vez mais difícil agora. E tu, que opinas? Crees que Andretti merece estar na grilla da Fórmula 1? Opinem nos comentários, deixa o like a este vídeo e se te a nosso canal.